Há data, data da semana passada, cerca de 4 mil clientes que foram incluídos no, no PARI. Destes clientes, há muitos clientes em que há os, as propostas estão na, na mão dos clientes e que os clientes também têm que estar de acordo com aquilo que o banco apresentou. Portanto, não, eu não quero dizer se é muita gente ou muito pouca gente, quero dizer que há de facto, e comecei por dizer, portugueses que têm dificuldades e que podem contar com o BCP, para encontrar as soluções, sempre tendo presente, e também já o referi, que só devem fazer uma reestruturação quando é mesmo precisa essa reestruturação. Mas há, infelizmente, há pessoas que precisam e essas que precisam, havendo solução, cá estará o BCP para encontrar a solução. Eu não, eu não diria que, que há uma fuga para certificados de forro, Acho que há, uma, há um conjunto de clientes que passaram também a considerar nas suas opções de investimento alocar parte do seu património a certificados de, de Aforro. É um processo normal, natural, que vemos com, com tranquilidade eh, e, e o banco vai continuar a procurar que manter a maior parte dos recursos dos seus clientes com os produtos do banco, na convicção que esses produtos são os produtos mais adequados para o cliente, mas vemos com naturalidade que, que um ou outro cliente, com determinadas poupanças, possa ter também certificados de aforro. Portanto, não entro numa lógica que não devia haver, ou devia haver, devia haver mais ou não devia haver mais. Numa situação, o que liga digo é, numa situação em que os rastros de transformação do banco estivessem mais elevados, ou seja, se houvesse maior oportunidades para a concessão de crédito de qualidade, era muito importante para a economia como um todo e não para o banco, que esses ratos estivessem no sistema financeiro, porque, ou que esses depósitos estivessem no sistema financeiro, porque permite gerar maior capacidade de apoio dos bancos à economia. Portanto, isto é muito importante e há estudos, aliás que defendem essa demonstração de países em que há uma maior concentração de depósitos em, em, em títulos de dívida emitidos pelos próprios governos, outros em que têm maior concentração no, no sistema bancário, e como o sistema bancário faz a transformação, do, é a sua atividade transformar recursos em crédito, eh, isto, em, em circunstâncias normais, é gerador de maior crescimento económico. Portanto, tem que haver, como em tudo, o adequado, o, o adequado, eh, o adequado equilíbrio.